Quando lembrares serás tarde, pois o vento levará teus anseios. Teus amores serão em vão. Numa tarde, tu acordará. Nesta vida sem milagres, um dia mais já é vitória. Um sorriso amarelo, é esperança. Abraços então, são verdadeiras glórias. Ficaremos presos por nós mesmos. Em nossas mentes jaz liberdade, futuro, passado, presente. Não teremos nome, não teremos crença. Não enxergaremos mais a verdade. Só restará viver da lembrança de nossos pais, da ficção de nossos filhos, de esperança, que nunca morre, da lógica de nossos ditos. Está feita a sentença. Agora sim está tudo acabado. Quando lembrares serás tarde. Um dia, tu, acordará.